Nesse mundo louco era tão nascente A falsidade suja das pessoas polui minha mente, mancha própria dignidade Um motivo chulo, poluiu a minha mente Mas meu coração é puro, até que me fez bem Perder um pouco da nascença só que nunca vou conseguir me fazer perder é a, a consideração depende do seu proceder Tem que fazer por merecer cuidado com o que vai dizer Na adrenalina da pista é difícil manter a calma Mas se você não consegue, a sua alma Vai sofrer até aprender Até ter capacidade de enxergar maldade na humanidade Nunca caia nas meiras aqui na rua tá de boa Quem aguenta apanha da vida no da parra que boboa Se você não aprende em casa a rua vai ensinar Só não pense que vai ser explicadinho estilo beabá Com a vida você aprende de discernir o bem do mal Isso não é que se aprende no ensino mental, lugar mental que é da vida que se torna insensível mas a fé em Deus me faz acreditar que a vitória é possível Que tudo seja leve de forma que o tempo nunca leve que a felicidade chegue em breve que tudo seja lá Malandro de verdade tem que ter sagacidade Ontem morado de rua hoje rei de uma cidade Aprendi dia a dia a ter humildade Porque espaço passamos com felicidade Me olho no espelho enxergo a solidão Lágrimas de sangue, olho vermelhão Por tantas vezes é em vão Muita tia dizia esse aí é sem noção aos poucos eram revolta dentro do meu coração Foi mal, o pivete levantou do chão, tratados como cão O cara não tem emprego quando sai de uma prisão Também sou da favela, nem por isso sou ladrão Porra tá cheia de discriminação, igualdade pra população Que saia o ódio entre o amor, que entre a paz e saia a dor Que não falte esperança, que falte arrogância Que criança possa ser criança, que tenha uma boa infância Tanta guerra, morte, não desista, seja forte Navalha é corte, ganhou o lote, passa o lote, meu dote o lote